Beleza, então vamos continuar com os machos aqui Pegar essa plantinha Sim. Rapidamente Vamos combiná-la e colocar no estojo do linho Temos nove plantas Ah, oh, meu Deus, parece pouco, mas é recorde aí. <risos> Muito calmo, beleza mas a saída de emergência. Ó. Os caras continuam sem trocar a saída da emergência. O cara tropica aqui, vai para direita e morre, né? Ó, ó, ó. Fiquei muito louco aqui. Mas a gente tá calmo. Espera aí, pera Calma aí, hein? Calma aí. Tô oh, calmo ainda. Oh, meu, acabou a bala, hein? Ficou preta, tio. Ah! É, é fim de jogo. Deve ser fim de jogo. Olha cara com porrete. Meu, tô calmo. Escompletar pelo zóio. Bultinada. Deixa eu. Deixa eu ir pra caverninha. Deixa a experiência. Vamos sair daqui. Botou aqui? Ó. Oh. You got it. Rapaziada, é agora. É agora. Se inscreve aí, tio. Voltamos pro, pro tema lá. Shoppers lá. Ó. Beleza, já pula aqui, agora a gente já tá ligado em todos os comandos profissionais e escopetais. Eu tô ligado qual é que é, o Kung Fu. Beleza. Ó, vai vir mais lock aqui. Estoura esse zóio dele tranquilamente. Olha, é, o cabernet tá muito mais calmo agora. Pera aí, Loki, peraí. O Leon não quer bater no cara não, hein? Deixa o cara jantar, tá? Momento da janta. Pera aqui! Ou! Pera aí, Os caras continuam famintos. É isso mesmo. Ó, ó. Tinha um lock aqui do meu lado. Oh, tem... Nossa, tem altos locks aqui. Gira o pé, Leon. Isso! Beleza. Como foi pra continuar? Tem como? Ô, Sai daí, tio! Oh! O cabine quer pegar as paradinhas, lá, tem como voltar não? A Helena não quer sair do caminho! Uh, estou bem, beleza! Voltamos. é, voltamos. Sim. Passa pelos carros, olha os caras. Olha o Fusca, tio! tio agora é só correr, Leon. Só correr. Estamos de boa, estamos de boa. Over here, ah, oh, meu Deus, fora. Jumpa. Vai, momento piloto dois. Aí, ó, ó, ó. Olha, o cara cai em câmera lenta ali, é uma loucura, ah, meu Deus. De volta ao helicóptero, Leon está tranquilamente com a sua franjinha penteada, mesmo com o seu rosto um pouco sujinho. Ó. bloc desmaiou no local. Vamos lá, Valeu, bem com os olhos do carro Calma Pera aí, jogo, aí, Agora tô lembrando, hein Tô lembrando oh, Aí parava o gameplay, mas... Oh, eu de subir, que tá lá embaixo, estão muito bem Rapaz, vai continuar, agora não tem como... Nossa, jogo Beleza? Direita. Beleza. O gameplay no começo parava quando a gente encontrava um Loki. Um monstro. Pois é! Será que é o Simons Flymons? É o Por que que foi simplesmente do vagão? Ela foi fácil. Hein? Eu tava no hard e tá no hard 3. É, é, é, é. Por que é mesmo? Tá muito fácil aquela. porque tem um espaço gigantesco no vagão para acertá-lo. Tranquilo. Rapaziada, aqui a gente tem que ficar esperto. Você pula, a Helena pula na sua cabeça, ó. Não! Oh meu Deus do céu. Pera aí, uma perninha diferente antes, hein? Back for more. Peraí, helicóptero de dentro? Sim. Olha, mutação o you Ó. Hope you friends on the side. gonna Oh meu Deus do céu. Rapaziada, deve ser o último chefe desse negócio aqui, tem um caminhão. V vamos verificar a área aqui. Ó, oh. antes de mais nada, bica as caixas. Ele é enorme! Oh, oh, louco! Tem uma bolha é gigante, já vimos! Oh. Ó, oh, ó, oh! nossa, jantou já, já? Peraí, jantou? Eu tô vivo Nossa, eu tomei as pastilhas todas Vaza ali, ó oh. Peraí, toma mais duas Rapaziada, a gente vai ter que pegar as caixinhas aqui, não tem como não Ah, meu Deus, não cabe a planta Não cabe a planta, tem um monte de caixa Rapaziada, a gente tem munição Vamos usá-las agora. Ah, já começa aqui, ó. Ó, ó, ó. Estolador, dedo zoinho. Ó o barril, ó o barril. Pera aí, agora, tio. Troca de arma para explodir o barril. O barril maior com cara, de ó. Agora, Leon. Não, tem que picar ele primeiro. Pica. Joelhada, cadê a joelhada, massa? Rapaziada, o Leon já tá ligado, no ponto fraco do cara, tio, ó. Beleza, tem altos barril, vamos ficar esperto Ele levanta. Para do Megazord, se você tá ligado. Ó, ó. Ó. Ó, louco, tio. Ó o lá, ó, ó. ó, ó. Altos, ó. Tem que picar todos eles. Peraí, ponto de continuação. Peraí, vale entrar de jipe, metralhadora? Oh, oh, é. Agora ficou massa. Oh meu Deus. Pois é, to todo Resident Evil tem um zoinho hein? que Evil, o nome do game. Oh meu Deus, zoinho do mal. Pica o zóio, pica o zóio. Oh, ele quer jantar. Cuidado, tirar nocetas. É quê? o cara tá com carro e jogo Pegou o zoinho Tem como explodiu o caminhão? Ó oh. Pegamos o zoinho, pegamos nossa, o carro caiu em cima do Ele Eu pressionei. É... Peraí, estou bem, estou calmo. Vaza ali. Corre. Helicóptero, Oh, meu Deus. Já tá tudo dentro aqui. Tá ligado, irmão. Helicópteros. Peraí, tem essa parada aqui? O momento de completar tio. Vamos pegar um pouco esse comprimento e trocar uma ideia. Espera tá aí, a Helena tá em apuros, hein? Ó Vamos chamar o Loki Chame o Loki é, é, é Ele vende, ó Abre o zoinho e tudo mais Mas Será que tem como explodir essa parada Loki aqui? Vamos, vamos explodir esse caminhão mesmo? Não pode não, hein? Ó, o jogo, pelo amor de Deus, hein? Tranquilo, vamos pegar o sniperão? É, ué Ó Hayard Ó, oh, vamos lá, Leon, agora. Dá a volta tranquilamente. Passa o caminhão. Você vai chegar a joelhada. Vai fazer a coisa mais linda do mundo. Olha que lindo. Ô, ah! dentro do fogo. Vaza! Ó, oh, plantinha, hein? Plantinha. Não. Oh, jogo! Pera aí, tio. Plantinha ali, gigante, hein? A é gente vai ter que gastar com, com munições. Ele bomba relógio. Vamos gastar três? Bota aqui chama o Loki. Ó, oh, dentro do ovo dele. É o quê? Ô, planta a bomba aí, como que vai mesmo? Não tô lembrado, não. Eu lembrei agora! Calma. <risos> <risos> Explode a bomba ali dentro dele. Ah, explode, beleza. Beleza. Lembrei, lembrei. <risos> oh, oh, cuidado. Bota na perninha do Loki. Ó. Oh. A bomba ali. Peraí, a bomba. Tô calmo, É estratégia. É, é. Rápido. Vaza. Toma plantinha. Rapaziada, deixei uma vida inteira. O Loki vai vir. Oh, oh, oh. <susurra> oh. Essa bomba arde forte, jogo. Ó. Oh. Mais um bicão. Joelhinho, joelhinho, joelhinho Nossa, esse boy Tai do Liu tá no nível 50. E okay. Mais uma bomba, mais uma. Bota no chão. Sai fora, Liu Cuidado, cara. Tarisco. Tá Vaza. Oh meu Deus. Ó, oh, Liu, vai ficar escuro. Oh, corre. Oh. Nossa senhora. Ah, explode tudo. Beleza. Pega as caixas. Agora a gente tem a plantecas. Não pega munição. é a plantinha. O cabelo é a plantinha. Né? Com licença. Oh, meu, sumiu. Oh, meu Deus, eu podia eu lá tava aqui. Eu tenho certeza que ela estava ali. <risos> a gente só tem uma agora. Era para ter mais uma. Rapaziada, a planta vermelha, hein? Será que dentro dessas caixas vai ter? Rapaziada. Estou calmo. Tranquilo. Momento. Oh, meu, outra planta. Eu disse que tinha. Beleza. Ó, oh, ó. Oh, Mete nas caixetas. Continuar, hein? Continuar. Sniper, Snipeão, sniperão. Ó. ó, tira a bundinha dele, ele fica louco. Tem um barrilzão aqui, enorme. Deixa o Loki vir. O já, tio? Não aguenta mais porrada, não, jogo. Vou mandar o um cara mais forte aí, pelo amor de Deus. Ali, ó, chega lá. Mostra pra ele. Isso. Socão. Vai, dá o tarde. Tem mais, tem mais. Ah, tem mais. Fiquem calma. Perto do barril, ó. ó. Atrai o Loki para o barril. As últimas estratégias bentas. Ó. Ó o zóio dele. Abriu o zóio ali. <risos> oh, meu Deus. Ué, tiranossauro mesmo, hein? Ah, é Aí, ó, ó. ó. Ô, meu, Acabou a missão? Acabou a missão, jogo. Ixi. <risos> Rapaziada, minha, tio. <risos> Foi eu trocar parmigo, par par ó, ó, ó E agora? O que tem que fazer? Corre lá, Leo. Espero que o elevador ainda funcione aí, nem deu carona não. pro Leon? não. O Leon não. Vamos lá <risos> <risos> ela é mais do que apenas um amigo, não é? Você tem sentimentos para ela? <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> oh, elevador John! Explodiu o elevador! Tranquilo!